Pessoal, o vídeo exclusivo para os patrões do canal do Otário de hoje, será um pouquinho diferente daqueles que vocês estão acostumados, pois eu vou mostrar para vocês uma planilha Excel que eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam comparar os rendimentos da poupança com outros tipos de investimento, como LCI, LCA, fundos DI, CDBs e até o Tesouro Selic. Assim eu espero ajudá-los a tomar a melhor decisão na hora de investir. Vamos dar uma olhada então? Bom, essa é a planilha de comparador de investimentos que de vez em quando eu costumo utilizar para decidir onde que eu devo colocar o meu dinheiro. Quem não está acostumado com excel ou nunca abriu uma planilha na vida pode até achar que ela é um pouquinho complicada, mas na verdade ela é bem simples e você não precisa ter conhecimento técnico nenhum para mexer nela Como vocês podem ver, eu já deixei preenchido aqui o valor do rendimento da poupança que atualmente está em cerca de 0,37% ao mês além também dos valores das taxas Selic que está em 6,5% ao ano e da taxa do CDI que é um pouquinho menor que a Selic e está em 6,39% ao ano Caso você queira atualizar ou verificar esses valores nos sites oficiais Basta clicar nesses links que eu deixei aqui do lado de cada número Então uma vez preenchidos esses valores a planilha já vai calcular tudo automaticamente Lembrando que nessas comparações eu já estou levando em consideração Todos os valores do imposto de renda incidentes nessas aplicações, beleza? Então vamos lá Aqui a gente pode verificar que a poupança rende em um mês 0,37% já em 3 meses, rende 1,12% Em 6 meses, rende 2,25% e por aí vai O primeiro investimento que aparece aqui na comparação com a poupança É a LCI e a LCA Ou Letra de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito do Agronegócio Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes sobre como funcionam esses tipos de investimento Mas de forma bem resumida, eles são títulos de renda fixa muito parecidos um com o outro onde um é aplicado no mercado imobiliário e o outro no mercado agrícola Lembrando que esses títulos são isentos de imposto de renda e geralmente são negociados com um percentual do CDI Então imagine que a sua corretora tem uma LCA que te prometa um rendimento de 85% do CDI Ao final do primeiro mês você teria 0,44% de rendimento Como vocês podem ver eu já deixei preenchido aqui o valor do rendimento da poupança, que atualmente está em cerca de 0,37% ao mês. Aliás, é por isso que está verdinho aqui na tela. Se fosse o contrário, estaria em vermelho. Essa mesma LCI ou LCA que rende 85% do CDI renderia 5,43% ao final de um ano Agora se você conseguir junto ao seu banco ou corretora uma LCI ou LCA que renda 92% do CDI Ao final de um ano você teria um rendimento de 5,88% E quanto maior for o percentual do CDI prometido na sua LCI ou LCA, maior será esse rendimento o problema dessas letras de crédito é que elas costumam ter uma carência para você conseguir esse rendimento E isso às vezes pode ultrapassar alguns anos O segundo investimento dessa planilha a ser comparado com a poupança são os fundos DI Ou seja, fundos de renda fixa que tentam acompanhar o valor do CDI esses títulos têm a incidência de imposto de renda que já está sendo levado em consideração nessa planilha. E também possui uma taxa de administração que pode variar bastante de banco para banco. Aliás eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal do Otário, então dá uma conferida depois. Como a gente pode observar, fundos que cobram taxa de administração superior a 0,8% rendem menos do que a poupança para investimentos inferiores a 6 meses. E apenas fundos com taxa de administração inferiores a 0,6% é que conseguem bater a poupança já no primeiro mês. Como é o caso dos fundos do aplicativo War, em que eu também já fiz vídeo aqui recomendando no canal. Lembrando que a taxa deles é de 0,5% ao ano. Já os CDBs ou Certificados de Depósito Bancário, que é quando você empresta dinheiro para um banco eles te devolvem esse valor com juros depois de um determinado período Se você encontrar CDBs que rendam acima de 95% do CDI isso já seria mais vantajoso do que a poupança Mas é bom destacar que se você procurar por CDBs emitidos por bancos pequenos é possível encontrar alguns com retornos superiores a 110 ou até mesmo 120% do CDI o problema é que assim como nos casos da LCI e da LCA Geralmente esses produtos possuem um prazo de carência elevado Acima de 1 um ou 2 anos Ou seja, se você tirar o seu dinheiro antes desse prazo Você terá que pagar uma multa E certamente a sua rentabilidade estará comprometida E por último, mas não menos importante Temos o Tesouro Selic Que é um dos títulos do Tesouro Direto E que tenta seguir a rentabilidade da taxa Selic Que atualmente está em 6,5% ao ano Nesse caso, o que é muito importante observar é o valor cobrado na taxa de custódia por bancos ou corretoras. A boa notícia é que a maioria das corretoras, até mesmo dos grandes bancos hoje em dia, não cobram mais essa taxa, ou seja, taxa zero. Aliás, também fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. Não deixa de conferir depois. Nesse caso, já a partir do primeiro mês, a rentabilidade já é melhor do que a poupança. E aí, com alguma dúvida específica em relação a essa planilha ou alguns dos investimentos citados, então deixe seu comentário aqui embaixo. Fui!